vídeo mais em tempo real deste Instagram. Eu vou abrir aqui com vocês em primeira mão, que nem eu vi ainda direito a caixinha, a Glambox do mês de... abril? É abril, mãe! A caixinha do mês de abril é com o tema Good Vibes Então bora lá que eu tô curiosa pra saber o que que veio Ah, antes de tudo Eu tenho o cupom de desconto da Glambox Vai estar tá aqui na descrição do IGTV E o vídeo completo Vai estar tá lá no canal do Youtube Então o link tá na build aqui do Instagram A caixinha deste mês é essa Bem bonitinha tem uma big Kombi atrás. E vamos abrir que eu tô louca pra ver. Ela tá muito pesada. Muito pesada. Vou botar aqui no lado. E eu ganhei um Rimmel I Heart Extreme. Máscara de volume da Essence. Uh, e eu tava bem curiosa pra testar essa aqui. Veio um hidratante para o corpo da Above Woman. Ele é em mousse e tem umas florzinhas aqui. Então deve ser um cheirinho floral. Absorção imediata, toque seco e sedoso. Um cremezinho hidratante. Veio um... Olha que milagre! O Glambox mandou um bump, que eles nunca mandam. Veio um Sense Plus, loção para limpeza de pele da Dermatos. Ai, que legal! Tô curiosa pra testar. Nunca nem tinha ouvido falar dessa marca. Quero muito testar. Veio um colágeno de tangerina da Nara. Nara, algo assim. Eu já tomei isso aqui, então eu sei o que gosto tem. Não é muito gostoso, mas é colágeno, então faz bem. Vou tomar e eu mostro pra vocês nos stories. Veio uma ampolinha. Uh, repair Fiber re Restoration. Óleo de coco, óleo de amêndoas... E Drasil, autoaquecida. É de outra marca, Marco Antônio de Biaki. E tô louco pra testar, eu adoro essas ampolinhas. Eu gostei muito das que vieram nas outras caixinhas. Vou testar essa aqui também. Veio a primeira vez que veio maquiagem, tipo, maquiagem em pó na minha caixinha. Vamos ver o que, que é isso aqui. Pigmento e glitter constelação. Brilho 3D, textura leve e com fixação fácil, aplicação. Tem um glitter! Gente, que lindo! Veio um glitter rosé. Ah, eu não fabrico porque vai sujar a casa inteira, mas é um glitter... Um tom... Rose gold. O que mais? O que, que é isso aqui? Isso aqui... Ah, é um papel sobre o... a ah, espuma de limpeza. Depois eu vou ler com calma. E veio um shampoo e condicionador. Eu amo shampoo e condicionador. Esse aqui é da Cristina... Cristiana Oliveira. Kit Vida Hidratação. De pantenol ômega 3, 6 e 9, vitamina E e B5. Óleo de semente de uva. Eu adoro o cheirinho de óleo de semente de uva. Resultado de salão em casa. Vou testar e aí depois eu posto vídeo sobre eles. Gente, amei! Amei, amei, amei. Acho que foi a caixinha que veio mais coisa que eu realmente tô empolgada. E veio coisas muito pesadas também. Porque esses tubos aqui, por mais que pareça de tipo, tubo de o desodorante é bem pesadinho. E é isso que veio na minha caixinha. Então, eu vou deixar lá no YouTube o vídeo com os valores. Vai lá pra ver. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!